Aqui é o Japão? Quem sabe? Eu só pousei em um campo grande que parecia bom. Ah, bom, tanto faz. Agora eu vou dormir e descansar da minha Défima. Me acordem quando acabarem de brincar e levem a gente de volta para o Japão. Está bem, se é isso que você quer. Vamos brincar só nós duas, então. Sim. Achei que você fosse dormir. Como é que eu posso dormir com vocês tentando se matar desse jeito? Ah, que bobagem. Estávamos só brincando de lutinho um pouco. Kobayashi está exagerando. Droga, eu estou em desvantagem aqui. Ah, aposto que decidiu brincar com a gente, né, Kobayashi-san? Poxa, deveria ser mais sincera.